No dia 13 de 12 de 2018 e passa agora para o secretário que faça a leitura do nosso ato, ato da nossa ata da reunião anterior Boa noite aos senhores vereadores boa noite aos funcionários a Luciene, a Lucineia e a todos que nos assistem em suas residências Ata 44 da 44ª Sessão da Câmara Municipal, em regime ordinário, correspondente ao quarto período do primeiro bienio da mesa diretora da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barro de Jacaré, Estado do Paraná. A Câmara Municipal de Barro de Jacaré, Estado do Paraná, instalado na Rua Rui Barbosa, 98, centro, às 19 horas e 30 minutos do dia 10 de 12 de 2018, sob a presidência do vereador Jorge João Pereira Filho, com a presença dos vereadores Elisberto Garcia Antunes, Isael Dutra, Wagner de Freitas Aguiar, Edmar dos Santos, Edalberto Alexandre Golar, Léo Zanata, Alexander Augusto Nascimento e Edivaldo Nascimento. Estando presentes também os servidores do Legislativo, Edneia Maria Camilotti,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 declarando em seguida aberta mais uma sessão ordinária. Passando a sessão a seu expediente normal, o presidente solicitou ao primeiro secretário da mesa, o senhor Alexander Augusto de Nascimento, que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que não tendo havido impugnação, a mesma foi considerada aprovada. Dando sequência aos trabalhos, fez a leitura do requerimento para inscrição da chapa 1 referente à eleição da mesa diretora BN 2019-2020. Apresentando a composição da Chapa 1, presidente Isael Dutra, do partido PDT, vice-presidente Edalberto Alexandre Goulart, do partido DEM, e o primeiro-secretário Alexander Augusto Nascimento, do partido PP, e o segundo-secretário Elisberto Garcia Antunes, também do partido PP. Passando a sessão para a ordem do dia, o senhor presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei 35 de 2018, de autoria do Poder Executivo, a súmula altera a lei 659 de 2018, que institui no âmbito da administração pública municipal o auxílio alimentação para os servidores ativos. Os vereadores Léo Zanata, Elisberto Garcia Antunes, Edalberto Alexandre Golar. Alexander Augusto de Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar, Edmar dos Santos, Edivaldo Nascimento e Isael Dutra, cumprimentaram a todos os presentes, os presentes e aos que nos assistem à transmissão pela internet, desejando boa noite e dispensaram a discussão sobre o projeto. Em seguida, o presidente colocou o projeto 35-2018 em sua segunda votação o qual obteve oito votos favoráveis, sendo esse dos vereadores Léo Zanáteres, Beto Garcia Antunes, Edalberto Alexandre Goulart, Isael Dutra, Edivaldo Nascimento, Edmar dos Santos, Wagner de Freitas Aguiar e Alexander Augusto Nascimento. Dando prosseguimento aos trabalhos da ordem do dia, como última matéria, foi realizada a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal para os anos de 2019 e 2020. Lida novamente a composição da Chapa 1, datada de 3 de dezembro de 2018 e protocolada na mesma data, sob o número 109 de 2018. Na sequência, o presidente apresentou as sedas de votação em escrutínio secreto ao plenário, recolhendo-as em seguida, e passando aos vereadores de forma ordenada para votação em local reservado. Neste momento, os vereadores registraram secretamente seu voto, retornando e depositando a cédula em uma caixa disponível para isso. Encerrada a votação, o presidente designou como escritinadores os vereadores Léo Zanata Edivaldo Nascimento e Wagner de Freitas Aguiar. Esses, então após verificar as cédulas e votos, assinar as cédulas de votação e passar o resultado da votação ao presidente, que sequencialmente informou a todos os presentes que a Chapa 1 obteve oito votos favoráveis e um voto contra, sendo, portanto, aprovada a chapa apresentada pelo vereador Israel Dutra por oito votos a um. Continuando, o presidente Jorge João Pereira Filho, no uso de sua atribuição legal, declarou a nova mesa diretora, empossada para o mandato a partir de 1 de 1 de 2019 a 31 de 12 de 2012, com a seguinte composição, presidente Isael Dutra, vice-presidente Edalberto Alexandre Golar, primeiro secretário Alexander Augusto Nascimento e segundo secretário Elisberto Garcia Antunes, na sequência, o presidente cumprimentou os eleitos e deixou a palavra aberta para os demais vereadores. O vereador Israel Dutra, eleito como presidente, iniciou agradecendo aos vereadores que compõem a Chapa 1 e a todos que depositaram o voto de confiança na Chapa. Após os vereadores Edivaldo Nascimento, Edmar dos Santos, Wagner de Freitas Aguiar, Alexander Augusto Nascimento, Léo Zanata, Elisberto Garcia Antunes e Edalberto Alexandre Goular Usaram a palavra para parabenizar o vereador Jorge João Pereira Filho pelo trabalho realizado enquanto esteve atuando como presidente da Câmara Municipal de Barra de Jacaré em seu segundo mandato, e ao novo presidente e os componentes da chapa, cumprimentando e desejando votos de sabedoria e discernimento para os trabalhos que serão realizados em benefício da população. O presidente usou a palavra para expressar seu agradecimento também a João Penteado da Cruz, Júlia Godói Simone Pavanelli, Daniel Gonçalves da Costa, Edneia Maria Camilotti e Luciene Regina da Silva, servidores que trabalharam conjuntamente durante seu mandato, BN 2017-2018, cumprimentando-os pelo profissionalismo, dedicação, atitude e responsabilidade que possuem. Antes de encerrar os trabalhos, o presidente convocou os vereadores para uma sessão extraordinária que será realizada no dia 13 de 12 de 2018, às 19 horas e 20 minutos. Esgotada a ordem do dia e não havendo mais nada a constar. O presidente, às 20 horas e 18 minutos, declarou encerrados os trabalhos.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 A ata a sua discussão, isso, a é aprovação. Não havendo nenhum manifesto, declaro ata aprovada. pela ordem do dia, né, tem a primeira proposição aqui, é o, discussão do projeto de lei e segunda votação do projeto 36 de 2018. que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional, especial e das outras providências. Esse projeto já foi discutido na, na reunião passada, né, e também já foi a primeira votação. Então ele vai para a primeira discussão do vereador Edival. Sem discussão. Vereador Wagner. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, boa noite aos vereadores, boa noite aos nossos servidores e a todos que nos acompanham nas suas residências. Quanto ao projeto, já foi discutido, dispensa minha discussão. O vereador Alexandre. Sobre o projeto, já discutimos na semana passada, na segunda, né? dispensa minha discussão. Elisberto. Boa noite, vereador, nossos funcionários e quem, quem ouve em casa. E um Feliz Natal a todos, né? E um ano novo. E quanto projeto sem discussão. Vereador Hidalberto. Meu boa noite aos vereadores, aos servidores, aos ouvintes que nos acompanham aí em sua residência. Queria desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo a todos, cheio de saúde de paz. E que o ano que vem... Que seja melhor do que o que passou. É, quanto ao projeto, já foi discutido, sem mais discussão. Ele vai para a sua votação, o vereador Edival Aprovado. Vereador Wagner. Aprovado. Vereador Alexandre. Aprovado. Vereador Roberto. Aprovado. Vereador Edalberto. Aprovado. Então, declaro o, o projeto 36 aprovado. Ele vai para a sua segunda proposição. O projeto de lei número 37 de 2018. Dispõe sobre autorização para abertura de créditos adicionais especiais das outras providências. Esse projeto também já foi discutido na passada, nem todo mundo tem, todos os vereadores têm os projetos em mãos. Então ele vai para a sua primeira... Segunda votação, primeira discussão. Vereador Edalberta. É, projeto também que já foi discutido, né? Sem mais discussão. Vereador Elisberto. Sem discussão. Vereador Alexandre. Projeto, a gente já discutimos eles na segunda-feira, na segunda né? Desse parcelamento referente ao INSS. Então, encontra-se registrado aí no canal da Câmara e no YouTube. Dispensa minhas discussões hoje sobre esse projeto Vereador Wagner Sem discussão Vereador Edival Sem discussão O projeto vai para a sua segunda votação Vereador Edalberto Aprovado Vereador Elisberto Aprovado Vereador Alexandre, Aprovado Vereador Wagner Aprovado Edival Aprovado então, foi aprovado mais o projeto 37, então declaro aprovado pelo plenário aqui. E vai para o secretário, para que passe para o prefeito, para a execução na, na Câmara. Para a prefeitura. Né? É, eu queria que não tem mais nada para a ordem do dia, né? eu queria deixar aqui que hoje é a última sessão, né, do e vai vai para recesso, que volta, voltamos no dia 15 do 2. Só que se tiver alguma coisa que o prefeito mandar, aí vai ser comunicado por ofício, né? Aí essa mesa vai ser vai comunicar a vocês por ofício para que venha se for se tiver algum projeto de lei que venha sair. Também quero desejar a todos um bom regresso aí né, para as suas queridas férias, né? E que volta no dia 15 de fevereiro novamente. E um Feliz Natal a todos. E que todo mundo se medite e vamos começar o ano que vem, se Deus quiser, com o pé no chão. Então, se tiver alguém mais que queira falar alguma coisa aqui para finalizar aí. Também gostaria de, de agradecer primeiramente a Deus por mais um ano aqui que a gente... Manteve o nosso trabalho aqui Pela união dessa Câmara Pensando no, no bem do município Para toda a população de Barra do Jacaré Que Deus possa abençoar esse ano de 2019 Que vai entrar aí Que pedir que Deus abençoe também Nosso trabalho aqui em 2019 Desejar a todos um feliz Natal E um próspero ano novo Que vocês possam ter muita felicidade Nesse final de ano Nas festividades aí e tudo de bom para vocês. É. Obrigado. Mais uma vez, né, presidente, aproveitando a oportunidade é, de cumprimentar os vereadores por este ano que a gente esteve junto, como já citei aqui no início das orações, é, tivemos discussões, debates, enfim, é, os projetos foram tramitados e acho que quase todos na totalidade, aprovados, é, projetos que no entender da maioria foi projeto de suma importância para a população, que é o maior interessado aqui no né, que a gente faz, no que a gente tramita, e desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos dessa Casa de Lei, a toda a população barrense, que Deus possa abençoar cada lares, cada criança, cada jovem, adolescente, que 2019, 2019 seja repleto de realizações. Quero mais uma vez agradecer a Deus é, pelo meu curso, que através de muita gente, minha família que me apoiou, que me ajudou, consegui concluir. Quero deixar aqui registrado os meus cumprimentos a todos da Faculdade de Dom Bosco a todos os meus professores, em especial o professor Alessandro, que foi, fez parte da minha banca, a professora Letícia, a minha orientadora, a professora Marlene, ao João, a Siene, enfim, todos que me ajudaram nessa trajetória, é, que eu só tenho a agradecer a Deus. E, no mais, só deixo o meu abraço, que Deus abençoe a nós todos. Bom fim de ano boas festividades a todos. É, eu também quero fazer um agradecimento especial aqui aos funcionários né, dessa casa aqui, que sempre nos atendeu bem, e não medindo esforços, e a hora que você precisa deles, estão sempre à disposição da gente. Então, que também seja de um Feliz Natal e um próximo ano para todos aí. Então, não tendo mais nada para essa reunião, eu declaro ela a encerrada a sessão. E boa noite a todos.